Pessoal, tem um convite massa para fazer para vocês e quero contar com a participação de todos. É o seguinte, amanhã, na reunião do Fórum Pernambucano de Mudança do Clima, a gente apresenta o último relatório preparado pela consultoria que conta com o apoio da União Europeia para o Plano de Descarbonização de Pernambuco. Essa apresentação vai no detalhe de todas as tecnologias, das principais linhas e de como atingiremos a neutralidade de carbono em 2050, conforme o compromisso assumido pelo governador Paulo Câmara na COP26. Mas vejam, a partir dessa apresentação, a gente vai deixar em aberto durante 15 dias para contribuições. Esse é um plano que está sendo feito de maneira muito científica, com dados objetivos e com discussão dos parceiros, universidades, empresas e sociedade civil. Não deixe de participar. Amanhã, 9 horas da manhã, online, nas páginas da SEMAS.